Ei, ha hum. Vou fugir enquanto o sistema me oprimir. Vou sair por aí e vou viver assim sou o que sou. E não quero que tenham um dó de mim, vou só e que venha o que tiver de vir vou fugir enquanto o sistema me oprimir, Vou sair por aí e vou viver assim Sou o que sou e não quero que tenham um dó de mim Vou, só vou e que venha o que tiver de vir Procurado, vivo ou morto, caçado a preço de ouro raridade espécie em extinção, qualidade escassa no lobo. Quem ouviu o som gostou, quem chapou se ligou que o barato é louco A visão de outro ser humano te traz a noção do esquema todo mas não vou revelar o jogo, cuidado da sua vida. Esquece dos outros, melhor que o silêncio é um chá de sumiço. Por isso que me viu só depois de um ano. E depois que voltei, fingiu que não me conheceu ou fez que não viu. É você quem escolhe seus amigos, mas fica confuso com meu perfil. Eu sou terrorista na rima que ataca onde for preciso fazer a chacina. Onde a água não entra pra batizar é o fogo que purifica. Seu espírito se limita é toda sua vida que se paralisa. Adiante tem mais obstáculo, tá preparado pra essa adrenalina? Acho que é bem melhor a gente nem se falar. É nós nem temos mais ideia pra trocar.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 Enquanto o sistema me oprimir Vou sair por aí e vou viver assim Sou o que sou e não quero que tenham um dó de mim Vou só vou e que venha o que tiver de vir Só vou parar de lutar quando o sangue parar de jorrar Enquanto tiver a espada afiada e meu braço não gangrenar No lugar onde me rejeitam eu bato a poeira dos pés e saio Se não fui aceito é o meu direito eu não vou ficar onde não sou amado Vim, pra resgatar aquilo que você esqueceu Quem te ensinou o valor da vida, fui eu Pelo que sei, somos iguais perante Deus E o preconceito é o um preceito dos fariseus